Ataque de coelhos e ratazanas gigantes sedentas por pessoas. Jovem atormentada pelo mal passa por uma situação muito complicada e o desfecho irá te surpreender. Jovem recebe ligação misteriosa que dá início a um pesadelo a céu aberto. Resenha termina mal no Japão. Homem descobre através do espelho que está em má companhia e muito mais. Mas antes, já vou deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu seu celular. Segue, vemos jovens japonesas curtindo uma resenha em um quarto. Em um determinado momento, uma delas, a que estava filmando, começou a ligar e a desligar as luzes para assustar a que tinha medo de escuro. Mas em instantes, todos passarão a ter medo de escuro. Mas o que muitos não perceberam é que neste meio tempo, algo se manifestou na porta. Um rosto branco e pálido olhando para cima bem na direção da câmera. E o que é pior, não é um rosto asiático. Se o que vemos for real, revela que não há fronteiras para os espíritos. Segue temos um evento que inclusive se destacou nas redes sociais. Um homem postou, muito assustado, um vídeo em que ele estava em seu quarto e, quando, ao passar em frente a um espelho, percebeu que não estava sozinho ali dentro. <risos> Nas imagens, vemos claramente o espírito de uma mulher atrás dele. Note que não é uma mulher comum. Repare suas vestes e as características de sua pele meio amarelada como carne vencida ressecada. É como se fosse um corpo fúnebre que acabara de sair da geladeira do IML. junto de seu amigo em uma praça sozinho tocando um violão quando de repente ele recebeu uma ligação misteriosa que acabou com seu momento de descontração Do outro lado um homem muito nervoso precisando de ajuda Hã? A ligação encerrou, mas a voz do homem da com. continuou ecoando pelo ambiente. E a voz, que até então era de prantos, se converteu em risos. Sim, diante de seus olhos surgiu uma figura estranha com vestes brancas semelhantes a uma camisa de força. Repare o rosto obscuro deste ser. Parece uma múmia que está no sarcófago em seus últimos estágios de decomposição. Me mordam. A impressão é minha, ou realmente o violão se transformou na entidade? <risos> Ao vídeo a seguir vemos o fim desejado de uma jovem perturbada por espíritos das trevas. Estava em seu quarto mexendo em um pó parecido com sal, quando de repente começou a sentir um gosto muito ruim em sua boca. Ela acabou de se engasgar com pregos que ela não sabe de onde saíram. Talvez agora saiba. <risos> no dia seguinte a poeira abaixou e lá estava ela na casa de sua irmã relaxando no sofá. Foi quando de repente o mal retornou para atormentá-la. Tolong. Nah. Tolong aku. nak tolong. Siapa kau? Siapa kau yang Siapa kau? Mimpi. Noh, ya lah ri. 啊 <coughs> <coughs> <coughs> anos passando por essa tormenta interminável, mas tudo isso está prestes de chegar ao fim. a recolheu. Tudo bem, foi o diabo que recolheu a alma desta jovem, dando fim à angústia que ela vivia, pelo menos em vida. Um rancheiro do Arizona contratou um jovem especialista universitário para controlar a praga de coelhos que devastava as colheitas. No filme, o tal doutor começa a manipular e a injetar hormonas e a manipular geneticamente os animais. E pronto, tudo dá errado e os bichos ficam gigantes e coisas ruins começam a acontecer pela cidade. Os coelhinhos até que são fofinhos e dá para relevar. Agora imagine uma situação dessa com ratos. Em uma ilha remota, uma substância misteriosa está escorrendo pelo chão. Um agricultor vê que ele age como um hormônio de crescimento e pensa que sua fortuna está feita. Mas quando ratos, galinhas, vermes e vespas começam a provar a substância potente, eles se transformam em gigantes sedentos por pessoas. Agora cabe aos poucos moradores e visitantes da ilha destruir a comida dos deuses antes que os animais tomem cada vez mais e o mal se espalhe pela terra.